Boa noite, mulheres. Não estou segurando o microfone hoje, em obediência ao Senhor. Então, meu nervosismo vai ficar um pouco mais aparente. Em obediência ao Pai, eu quero chamar a irmã Maria Dilis, anciã nessa casa. Até parece, né, Maria Dilis? Mas ela fala que ela é anciã. E que vocês possam colocar as mãos para cá, para orar conosco e por mim na ministração desta noite. Amém. Boa noite irmãs, estenda as mãos para cá e vamos estar orando pela serva do Senhor Santo. Maravilhoso Deus e Pai, Tua presença vive real neste lugar, ó Deus Já recebemos de Ti através da palavra que foi aberta, Senhor, essa reunião Através dos louvores maravilhosos entoados a Ti, sentimos da Tua presença e nos alegramos diante dela Mas Pai, eu sei que Tu tem muito mais para derramar sobre nossas vidas Através do teu vaso que tu tem preparado, separado Para trazer a palavra do teu coração para o nosso coração a Deus Toma ela nas tuas mãos E que ela seja apenas um canal a Deus Que ela abra a boca e tu fale através dela E que nós todas que estamos aqui Aquelas que estão assistindo de casa E todos quantos ainda irão acessar essa ministração Sejam tocado pelo teu Espírito Santo porque Tu, Senhor, é o dono da obra. Tu, Senhor, é maravilhoso e Tu é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, Senhor, usa o Teu vaso nas Tuas mãos e faz segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Podem sentar. Boa noite a todas novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Betina, sirvo nessa casa com muita honra e com muito temor e temor vou liberar a palavra dessa noite. E ela veio como. Foi muito incisiva a forma que o Senhor trouxe ela para mim e eu não poderia guardar ela quando o Senhor me trouxe. Foi algo que para mim. Virou as chaves, né? eu sempre comento sobre virar as chaves, abrir portas e estender o nosso entendimento. E eu quero te dizer que a voz de Deus, ela é a solução para milhares e milhares de problemas. A voz mansa de Deus, a voz cheia de autoridade de Deus. A voz de Deus, ela fala sobre identidade, sobre propósito, sobre destino. No princípio, disse Deus, haja luz e houve luz. E essas duas palavras ainda ecoam na borda do universo, criando galáxias. Uau! A voz, ela é um som, um conjunto de sons produzidos pelas vibrações das cordas vocais. Duas palavras nos mostram que com a autoridade de Deus ela pode ser poderosa e criar galáxias depois de tantos e tantos anos. A voz que deu existência ao universo. A voz que soprou o fôlego da vida. A voz que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. A mesma voz que abriu o mar que fez aliança com os homens, a mesma voz que respondeu petições, a mesma voz que foi fiel ao povo, mesmo quando o povo não foi fiel a ele. A mesma voz que anunciou um salvador, é a mesma voz que se calou. E as irmãs que me conhecem de perto, as mulheres que me conhecem de perto, sabem o quão apaixonada eu sou pelas histórias das mulheres da Bíblia. É nessa forma que o Senhor, Ele trabalha comigo, que Ele fala comigo, através das mulheres da Bíblia. E eu peço ao Pai que me traga revelação sempre, a cada história em que eu leio e releio, e dessa forma, nessa noite, nós ouviremos o momento em que a voz de Deus vem de novo sobre a terra. Cada história traçada dentro deste livro, ela tem as cordas vocais do próprio Deus. A história que eu vou dividir com as irmãs nessa noite, que se você não recebeu o que eu recebi, amém, que eu estou aqui para dividir. Então a gente recebe novamente juntas. Ela fala de identidade de propósito, de destino. Ela está em Lucas, no capítulo 1. E ela fala o seguinte. No 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem, todo mundo sabe, chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. E Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Porque nada para Deus. Será impossível. Uau! Eu te pergunto, por que é que deixamos esta história ser lembrada apenas no Natal? A história de Maria fala sobre destino, sobre propósito e sobre chamado. Sobre obediência. Ela fala de uma forma cinematográfica. É assim que eu enxergo as histórias da Bíblia. São coisas de cinema. Uma virgem, engravidada do Espírito Santo, dar a luz a um Salvador. Só posso dizer para vocês, uau! Por que, que o Pai colocou essa história no meu coração? Porque eu já me frustrei demais, vendo mulheres entrando e saindo de ministérios, porque simplesmente não ouvem a voz de Deus. Eu questionei ao Pai e disse, Pai, por que, por que, Senhor, isso acontece? E eu digo para você, muitas mulheres vêm e perguntam, tu ouve a voz de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, nada disso é combinado aqui, nós não estamos aqui para te entreter, não. Nós estamos aqui para te entregar uma mensagem do Pai, que antes corta dentro da gente. Anel se abriu sem eu saber o que ela traria, apenas a gente conversa sobre o tema. Você ouve a voz de Deus? Sabe por que nós não ouvimos a voz de Deus? Nossa, ai essa promoção é maravilhosa, meu Deus, adicionar o carrinho, peraí, Jesus, eu tenho que finalizar essa compra, não, mas agora não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no Insta, ah! não posso acreditar, o Ricardo terminou com a Karina, não acredito. Gente do céu, deixa eu ir lá no perfil dela, peraí, Karina, ah, pior, excluiu todas as fotos dele, só pode. Letícia, ah, tu sabe do que aconteceu, o Ricardo terminou com a Karina. Deixa eu ver se ele já mudou lá no Face, só um pouquinho, em um relacionamento, meu Deus, tá com outro. E se fosse você? A Maria do século 21. E o anjo Gabriel viesse e te chamasse: Maria. ou Maria. Maria. Ai, eu Ai, vou dar uma desculpa. Hoje é tão fácil. b desculpa, não vou conseguir hoje, tomei a mal. Ora por mim, tá? Estão rindo de nervosa, né? Porque a certeza que cada uma de nós se identificou com alguma parte disso que a gente trouxe aqui. Ei, Maria. Nem que Deus mandasse o anjo ou ele mesmo gritasse você não ouviria a voz dele sabe por quê? nós só reconhecemos aquilo que conhecemos se hoje de qualquer outro número eu ligar para Isa e, disser, e ela disser alô, eu vou dizer alô ela, ela jamais vai dizer quem está falando porque nós temos intimidade ela conhece a minha voz mas se eu ligar para você que veio pela primeira vez e que nunca me ouviu no telefone, você vai dizer, mas quem está falando? Porque nós não nos conhecemos. E a palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Você espera o quê? Que uma voz sobrenatural desça. Abram-se nuvens, raios de sol e digam, Patrícia, eu sou a voz de Deus. Não, amados, isso só no desenho, né? E quantos que a gente já ouviu? Porque a nossa concepção de voz de Deus está soterrada sobre um entulho de religiões, idolatrias, músicas, festas, bebedeiras e tudo aquilo que nos guia para um lugar. Onde a voz de Deus não está. Nós criamos uma verdadeira barreira entre o Criador e as filhas. Nós criamos uma barreira de ruídos tão altos, que é muitas vezes, nem a nossa própria voz nós não escutamos. As mídias estão cheias de entretenimento. E eu não estou dizendo aqui para você ser uma alienada das mídias, não. Mas as mídias te levam para um lugar que se chama vazio. Não gosta do que está ouvindo? Muda o que você está falando. Dessa forma, o Senhor construiu essa palavra dessa noite no meu coração. Porque é impossível nós mantermos uma prática moral sólida e saudável com as mesmas atitudes, enquanto a minha própria ideia de voz de Deus é errada ou inadequada. O que realmente você espera da voz de Deus? Eu sei que aqui existem mulheres pela primeira vez, eu também já estive pela primeira vez num encontro. Eu também estou sendo ministrada nessa noite muito mais do que você imagina. Mas o Senhor também me mostrou em oração que existem mulheres que há anos caminham com Ele e não reconhecem a sua voz. E se Deus olhasse para ti hoje, caminhando do teu lado durante a tua rotina do dia, ao final do dia, o que Ele falaria para você? Sentada na tua cama, quando os filhos dormem e tu abre um Instagram, por exemplo que o senhor falaria das tuas fotos, dos teus comentários, dos directs, dos prints. Uma palavra que dói, sabe, irmãs, porque falei para Deus, eu não vou apanhar sozinha não. Vou levar a palavra porque faltam pessoas que olhem para nós de forma madura e digam para você: "Ei, tá na hora de você mudar." A mulher mais incrível de toda a Bíblia não foi uma profetisa, não foi uma guerreira que guiou um exército. Ela foi uma jovem mãe, comum como eu e você, carregando o propósito de ser mãe. Esse é o teu chamado. A única forma de recuperar as nossas perdas espirituais é retornando à sua principal causa que nos afasta do Pai. E efetuando as correções necessárias. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance fora, diz a palavra do Senhor. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Maria entendeu essa palavra é isso aqui que está te fazendo pecar domínio isso não tem domínio sobre você é o Netflix tenha domínio ele não pode ter domínio sobre você eu sei que nós andamos num tempo cansadas num tempo de muito trabalho e em oração o pai dizendo pai eu estou esgotada ele disse, mas filha, muda você. Não te esgota. Faça escolhas. Mais do mesmo vai nos levar para o mesmo lugar. Mais do mesmo vai me levar para mais do mesmo. O que você está ouvindo? Eu vejo vídeos de mães achando lindo, meninas de dois anos dançando músicas que nem autorizadas aos pais não deveriam ser. Compartilhando e dividindo em redes sociais músicas que os seus filhos repetem, que falam de sexo, traição, bebedeira, que falam de orgias e de coisas horríveis e querendo que os seus filhos aproveitem a infância. Não está certo. Deus me constrangeu e disse, filha, e se elas perguntassem para mim, o que eu acho desse vídeo? O que você acha que Jesus te responderia? Misericórdia. Nós estávamos orando e selando este lugar antes da chegada de cada uma de vocês que nós estamos em obediência e a Ana falou algo muito pontual pai, tira de mim a minha justiça própria e faz a tua vontade que eu tenha olhos de misericórdia como tu tens sobre as tuas filhas Maria, vamos acordar Marias do século 21 não tem como nós olharmos coisas assim e achar isso belo Não foi isso que o Criador, não foi para isso que o Criador te chamou. Uma menina que nem crente, não é crente, não segue a Jesus, disse para mim, saí do Instagram. E eu falei, é amiga, por quê? Quer que a gente olhe por ti? Porque o crente é assim, né? Pode ouvir um problema que já quer orar, né? E amém, que você possa também orar por outras pessoas. Ela disse, não, aquilo estava me afastando da minha família. Deus usa quem Ele quiser para falar contigo a hora que Ele quiser. Mas basta você reconhecer a voz dEle. Quantas vezes o teu filho te olha e diz, mãe, brinca comigo. Não posso. Mãe, brinca comigo. Estou trabalhando. Mãe, brinca comigo. Agora eu tô no celular, só vou ver mais um negocinho aqui, eu tô respondendo um negócio trabalho. E vai jantar e toma banho e vamos dormir. E acha ruim ainda quando o menino grita, mas ele grita porque ele quer que você escute a voz dele, nós somos responsáveis pela próxima geração sim, somos responsáveis em apresentar a palavra de Jesus, um evangelho puro e simples, que de religião não tem nada. Ou você é aquela que no final do dia, cansada, exausta, senta do lado do marido e cada um se fecha no seu próprio mundo. Não consegue nem perguntar como foi o dia. Cheios de entretenimento, te levando para um lugar onde Deus não habita. Eu não creio que essa palavra quer te trazer dizendo que você precisa fechar tudo, seguir a Jesus e virar uma pregadora, não, eu também não sou, eu sou uma mulher comum como você, ouvindo a voz de Deus, estando em obediência ao chamado dele, mas eu estou dizendo para você, que você é a voz de Deus na vida do outro, nós somos casa e templo do Espírito Santo. Quer curar os teus relacionamentos com os filhos, com o marido, com os amigos, no trabalho? Primeiro cura o teu relacionamento com Deus. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mas eu também me tornei quem eu mais temia. Três chaves para você acessar a voz de Deus. Brincadeira, mas... Eu gostaria de trazer aqui nessa noite, três chaves pontuais, onde alguém lá atrás com um olhar de misericórdia sobre a minha vida também disse, Betina, é por aqui. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça. Está em 2 Timóteo 3,16. E o que isso tudo quer te dizer? Encha-se de Deus. Eu pensava o seguinte, eu ouvi o chamado do Pai nesta igreja. Eu já ouvi a, vo a voz de Deus, não, ouvi a voz da minha mãe, que era a voz de Deus dentro de casa. E nessa igreja eu converti o meu caminho, nessa igreja eu me batizei e nessa igreja eu ouvi a voz de Deus. Então eu achava e entendi aqui o seguinte, para entender isso aqui, eu vou ter que ir para um lugar, comprar todos os livros que me expliquem isso aqui. E eu fiz isso, então eu posso dividir isso com vocês. O Deus Altíssimo, o Santo Deus, ouça a voz do Pai, eu comprei muitos livros. Os livros chegavam, chegavam, chegavam e eu, uau, livro, livro, livro, livro. E todos esses livros me acrescentaram sim, mas um livro de uma menina repleta de flores na capa, ela diz o seguinte na primeira página, fecha todos os livros, te concentra de forma intencional nas histórias da Bíblia e depois você volta aqui e lê o meu livro. Uau! Essa menina foi a voz de Deus na minha vida. Porque ali eu fechei e disse: "Pai, eu vou para a tua presença, porque eu só vou sair da tua presença quando eu entender". E ele disse para mim: "Filha, eu não quero que tu saia da minha presença". Eu já voltei para aquele livro. Falava de uma mulher que nasceu na igreja, cresceu na igreja e servia o Senhor na igreja, com os jovens buscando um avivamento e um dia ela entrou em depressão e na depressão dela o Senhor disse para ela filha eu quero falar contigo e ela se escondeu e foi virar e foi trabalhar numa loja pequena longe do centro da cidade a loja ninguém entrava mas ela tinha a presença de Deus e ela conta no livro, que foi ali, que o coração dela verdadeiramente se converteu. Porque ela lia as palavras e as palavras iluminavam os olhos dela. Encha-se de Deus. Vai ouvir uma música no carro? Houve um louvor? O Senhor trouxe vozes maravilhosas, inspiradas pelo Pai. para que você escute no choro, na alegria, na contemplação não sabe como ouvir a voz de Deus, encha-se dele. Busque literaturas, isso não está errado não. O Senhor também vai te revelar por ali. A Bíblia, ela é repleta das cordas vocais de Deus. Um Deus que faz aliança em toda a Bíblia e a cumpre. Mas aqui você vai ver homens que soltam a aliança de Deus. Vai ver homens que não obedecem ao Pai. Peça a iluminação e a revelação do Espírito Santo de Deus. Aquele livro eu ouvi o que eu precisava. Fecha tudo. E enche de mim. Uma mulher específica, Andréia, dessa casa aqui. Falou para mim numa oração dizendo, Pai ilumina o coração dela, isso está na Palavra do Senhor, isso virou uma chave na minha vida porque eu comecei a orar desta forma, de forma intencional para ouvir a voz de Deus, Pai ilumina o meu coração a ponto de ler a Tua Palavra e entender aquilo que Tu quer falar comigo, eu atendi uma menina num aconselhamento porque a minha mãe sempre diz, aconselhe-se com quem é, se aconselha com Deus. E ela disse para mim o seguinte, eu não ouço a voz de Deus. Como que tu ouve a voz de Deus? A se comentou, de 7 bilhões de pessoas, serão 7 bilhões de formas diferentes de falar. Com cada um de seu, seus filhos. Eu tenho dois filhos pequenos e certeza que eu converso diferente com cada um deles. A minha mãe conversa diferente comigo e com a minha irmã. Tudo bem que ela puxa o saco mais da minha irmã, é né? Bem menos de mim, mas está tudo certo. A gente já deu uma esclarecida aí nesse... <risos> Tem bem mais pena da brincadeira. Mas, mas é verdade. E eu, eu quero te trazer uma história que eu troquei de computador. Eu sou arquiteta, para quem não sabe. E eu trabalhava com computador de Windows, né? E meu marido, enfim, entrou uma promoção de um MacBook usado e eu... E ele me deu um, esse computador. E eu abri o computador, que eu nunca tinha mexido. Para te dar um pano de fundo, uma ideia, a minha mãe foi igual com o um iPhone, um smartphone. Ela pegou, olhou e falou assim: "E o que que eu faço com isso?" Eu falei: ai meu Deus, misericórdia vou ter que ensinar. Tudo certo?". Ensinei. Eu olhei para o meu marido e falei: "O que que eu faço com isso?" Dessa forma você pode olhar para o Deus que está no céu, que nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos explicar todas as coisas e dizer, Pai, o que, que eu faço com isso? E dessa forma a gente caminha para um segundo momento, uma segunda chave para ser aberta pontualmente nessa noite. Lugar secreto. É inevitável que nós sejamos levadas para esse local secreto. Eu li um livro que fala do sussurro de Deus. Esse livro, ele nos conta que existe um lugar mais silencioso do mundo, em Minneapolis. Nesse lugar tem tantas paredes de concreto, de tudo aquilo que tu possa imaginar, para que haja silêncio, é num laboratório e quando a gente entra nesse lugar o estudo conta que nós não ouvimos mais nada a não ser a batida do nosso próprio coração, uau já pensou poder ouvir num lugar silencioso o nosso próprio coração? Isso é a vida de Deus fluindo de forma audível em nós. Oração fala de lugar secreto, de intimidade, fala de silêncio. Você pode dizer assim, não dá. Vida com Deus não é para mim, porque assim, ó. Tenho dois filhos pequenos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu lavo roupa, eu limpo, eu trabalho fora. Eu também. Já cheguei a dizer para Deus, dizer, Deus, tu não tá vendo que tem alguém querendo estudar a palavra? E as crianças correndo. Ache seu lugar secreto. Ache seu lugar de silêncio. O meu é quando a casa inteira dorme. Ou à noite, ou de manhã muito cedo. Sacrifícios, todas nós precisamos fazer. Alívio, uau. A gente sai transformada dali. Sabe que dividindo com as irmãs sobre oração mesmo. Teve um momento que eu pensava assim. As irmãs oraram horas. Vigília, né, Jé? Passo vigília fazendo oito horas de oração. Falaram misericórdia. Isso é mim. Eu vou dormir uns espero quarenta minutos. Ou vou estar agitando. Vou estar olhando outra coisa. E eu fui tentar fazer o secreto no início da minha conversão. Eu estava de joelhos orando. Era muito tarde da noite. E o Senhor me acordou no momento que eu estava orando, pedindo que o Senhor abençoasse o elefante rosa do desenho do meu filho. Falei, opa, está na hora de dormir. Por quê? Porque ele não estava com o meu coração. Ali eu estava tentando cumprir algo que eu tinha ouvido de outra pessoa. O lugar secreto, ele vai te envolvendo de forma que tu não consegues sair dali. Porque a palavra do Senhor diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Estas palavras dele fazem pouquíssimo sentido para as adoradoras agitadas e autoconfiantes desse século. Nós perdemos o espírito de adoração e a habilidade de poder nos abstrair do mundo e encontrar Deus no silêncio. O silêncio, ele é uma ausência total ou relativa de ruídos. Mas no lugar secreto, ele é um lugar cheio da presença do Altíssimo. Quero trazer para vocês duas histórias ainda nesse, neste momento, nesta chave de oração. Então, lembre-se, passamos pelas Escrituras, primeira chave. Oração, segunda chave. A minha mãe, para quem já ouviu o discurso, o discurso dela, o testemunho dela, que é meio discurso no meio, sabe que ela teve depressão, uma depressão profunda. E eu e a minha irmã, eu com 12, 13 a Bruna com, com nove. Chegamos um certo dia em casa e tinham quatro mulheres do Coquinho lá em casa. Assim, nós, gentilmente, apelidamos elas. As Mulheres do Reteté. Tipo a irmã Maria Adílis, né? Que abre a boca e o espírito flui, assim, algo. Ô, oh, Glória! Ou a Cátia também, né? Tá silenciosa. Hoje, Cátia! Tá me deixando nervosa que eram essas mulheres do reteté, as, as abençoadas do coquinho, como eu e minha irmã dizíamos? Elas eram a presença de Deus na nossa casa. Elas estavam online com o Criador. Elas tinham um lifestyle no Senhor. Elas caminhavam, conversavam, oravam, faziam o reteté e nós, uau, o que está que acontecendo aqui? Era a presença de Deus. Deus responde de forma audível àqueles que o conhecem e reconhecem a sua voz. E a segunda história é que dentro da minha da minha profissão, nesses 11 anos Deus me apresentou uma amiga. Nesses 11 anos de profissão, o momento mais lindo que eu vivi foi essa amiga me ligar e dizer assim, B, eu achei no banheiro da minha empresa o lugar secreto com Deus. E ali, eu me rendo a Ele onde ninguém vê. E eu agradeço a Deus, porque Tu me apresentou Jesus. Não existe local, local que Tu vá construir o Senhor, se tu não estiver disposta a ouvir a voz dEle. E essa amiga no banheiro da sua própria empresa, ora todos os dias de joelho onde ninguém a vê. Mas o Pai que a vê em secreto, a ouve. Amém pela vida dela. Amém pelo Senhor trazer autoridade que vem dEle. Quando nós estamos dispostos a seguir a sua palavra. Nós não sabemos de fato orar como convém. Pedir perdão para Deus por ter orado pelo elefante rosa. E eu tenho certeza que ele riu do alto. Porque o Senhor quer ouvir um coração contrito, né Cami? Um coração disposto. Coração obediente. Um coração que enxerga Jesus naquilo que faz. Questione-se, leva em oração para o Pai. Ouse pedir que Ele te responda. E Ele te responderá. Nós não o ouvimos porque nós não queremos ouvir a voz dEle. Nós não o ouvimos porque colocamos ruídos tão altos que nos afastam dEle. Busque de coração puro. Eu pedi para Deus me usar na obra dEle e muito no início, talvez, no meio da minha conversão, eu separei uma sacola de roupa e... A gente se converte todos os dias, né? Eu separei uma sacola de roupa. Eu não tinha intimidade com essa pessoa e eu disse pai. Para quem é para eu entregar essa sacola de roupa? Eram roupas que eu gostava muito. Eu nem gosto de roupa, mas eram roupas que eu gostava muito. E o pai me falou um nome específico. Eu trouxe para a igreja, morrendo de vergonha. Falei para Camila, falei, entrega para fulano, eu tava orando, o Senhor me pediu que entregasse. Eu ouvi a voz do Pai ali. A pessoa que recebeu abriu a sacola, dali ela tirou um vestido branco e agradeceu ao Pai. Porque no mesmo dia ela tinha pedido um vestido branco para fazer uma ocasião especial. Uau. Ouça, tenha o um ouvido sensível à voz de Deus. Buscai e me achareis, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E a terceira chave dessa noite, nós já vamos lembrar: as Escrituras, a oração, e a terceira, pessoas e situações. E aí tu vai dizer, a voz do povo é a voz de Deus. E isso é uma das maiores mentiras que a gente pode repetir. O povo acusou Jesus, santo perfeito. O povo te traz padrões que não são do céu. O povo te diz para dançar músicas que nem você se agrada se enxergar. O povo te diz que numa festa tu precisa Pular, dançar e numa igreja, tu precisa ficar quieta. A voz de povo, do povo pode ser a voz de Deus, mas não desse Deus revelado através da vida de Jesus. Deus fala sim através das pessoas, mas o povo se volta diariamente de costas para o Pai. Deus fala assim através das pessoas, mas nada que não esteja revelado aqui. A Bíblia ela é cine, cinematográfica. Cinematográfica. Opa, até errei. É o nervosismo. Ela é porque é pontual essa história de Maria. Te dando um pano de fundo, antes dessa história de Maria. O anjo Gabriel visita Isabel, a sua prima, que não estava na história de Maria ali na frente. Mas sabe o quê? A palavra nos diz que o anjo diz para Maria que ele já fez algo impossível para o povo, para os homens. Ele engravidou uma senhora de muitos anos. Isabel diz que o pai tirou a vergonha dela. Trazendo um filho. E a, e a palavra nos conta que, rapidamente, a Maria ouve que Isabel está grávida e vai para a casa dela. E quando as duas se encontram, o ventre é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Maria foi na casa de Isabel, alguém que estava à frente do processo dela, para buscar a voz de Deus. Maria estava no lugar certo, na hora certa. A palavra de Deus nos diz que Maria canta ao Senhor e minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem. Maria conhecia a voz de Deus. Talvez não de forma audível como chegou Gabriel para ela. Ela temeu, eu também temeria, né? Um anjo desce e fala contigo, eu também temeria. Mas quando nós estamos online com o Senhor, nós podemos até temer. Mas reconhecemos a voz dEle. Existia um menino que era temente ao Senhor e convidou o seu amigo, um futuro jogador de futebol, para ir numa reunião cristã. Esse futuro jogador de futebol se opunha ao Evangelho, mas persuadido pelo, pelo amigo, foi à reunião. E esse possível jogador se rendeu. Entregou a sua vida a Jesus e o nome dele é Billy Graham, um dos maiores pregadores da história deste mundo. Quem foi o amigo? A voz de Deus na vida dele. A amiga que te convidou, que te insistiu para vir nessa noite é a voz de Deus na tua vida, nesse instante. O teu filho que vem e te pede um abraço é a voz de Deus naquele instante. A comida que tu faz todo meio-dia ou a roupa que tu lava é a voz de Deus através da tua vida, para o teu ministério que se chama Casa. Seja um agente de mudança, vire chaves na sua família, cuide dos seus. Maria, improvável, porém disponível, diz ao Senhor que se cumpra em mim a tua promessa. Nós não somos Maria, temos máquina de lavar roupa, muitas máquinas de lavar louça. Temos amigas próximas ou distantes. Seja você a voz de Deus na vida de alguém. Uma mãe que cuida dos seus filhos, que troca a fralda, está sendo a voz de Deus na, naquele pequenino. Uma amiga de trabalho que te chega aos prantos, que tu possa olhar para ela. Não posso te ajudar em muitas coisas, mas eu posso orar por ti. É a voz de Deus na tua vida. E dessa última forma, eu gostaria que a gente chamar o grupo do louvor. E te lembrar que a voz de Deus ela cura, a voz de Deus acalenta, a voz de Deus acalma a tempestade. A voz de Deus te chama pelo teu nome para nesse dia pedir que Ele tire a tua cegueira espiritual. E te faça sair do teu lugar e buscar a voz dEle. A história nos conta lá em Samuel... Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel. Correu e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Pai. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, o teu servo te ouve. E foi Samuel para o seu lugar. Então veio o Senhor. E ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este prontamente respondeu, fala, o teu servo te ouve. Amada, o pai tem saudades de ti, mais triste do que não, ter, não ouvir a voz de Deus, é já ter ouvido e não reconhecê-la. Três vezes o pai chamou Samuel. Samuel não tinha ouvido a voz do pai ainda. Quando o pai chamou e ele ouviu a voz e o reconheceu, lhe disse, eis-me aqui, teu servo te ouve. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Deus, Ele não altera a rotina dEle, porque Tu alterou a Tua. Ele está no mesmo lugar que Ele falou contigo pela primeira vez. Filha, o Pai tem saudades da Tua voz. Enquanto Tu te coloca de pé e nós vamos orar durante esse louvor, eu te convido a vir aqui na frente, a sair desse teu lugar, da zona de conforto, desse lugar onde tu não ouve a voz de Deus. E dizer, pai, se cumpre em mim a tua vontade, a tua serva te ouve. O pai tem saudades de ti. Continua descendo na viração do dia para te procurar. O pai ainda está no mesmo lugar. A voz que deu a existência para o universo. Ele diz para mim e para você de forma pontual nessa noite. Filha, é contigo que eu quero falar. Te rende a mim. Em obediência, em oração, em relacionamento porque pode ser que tu esteja no supermercado e Deus fale contigo ali no banheiro da tua empresa eu não sei mas tu saberás no momento em que ele te disser filha eu tenho saudades de ti que Deus te abençoe